Por acaso tive a oportunidade de discutir o livro com o Vasco Marques, achei que o livro está, está super simpático, o livro tem os capítulos todos que é necessário para o marketing Digital acaba por ter aqui vários exemplos de não errar, exemplos daquilo que se deve fazer e acho que está super simples para qualquer utilizador. E o facto de ser a cores traz uma, alguma diferenciação em relação aos, aos anteriores? Sim, achei até curioso o facto dele até pintar amarelo as coisas que são, que são importantes, daquilo que nós provavelmente já iríamos pintar e ela até já tem esse cuidado de, de fazer as, as coisas mais importantes já estão pintadas a até por nós. Sim.